Salve, salve, minhas guerreiras! Salve, salve, meus guerreiros! Eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje, nós iremos fazer um treinamento abdominal em pé com um toque dos dedos da mão nos dedos dos pés caso você não consiga não tem problema mas faça até onde a sua condição lhe permitir exemplo o exercício é da seguinte forma pés paralelos à largura do quadril pés paralelos à largura do quadril você vai fazer a extensão do pé acima e vai tocar na ponta do Dedos das mãos. Então, da seguinte forma: pegou aqui, ó, elevou, tocou. Seria esse o movimento. Só que, para fazer esse você tem que ter uma flexibilidade melhorada. Se não tem, você só conseguir fazer esse movimento aqui, também está valendo. Não precisa ficar preocupado, não. Emílio, eu não consigo tocar, só faço isso. Está valendo. O importante é que você está trabalhando a musculatura inferior do seu abdômen. Vamos fazer uma sequência de cinco vezes para cada lado, para o vídeo ficar dinâmico. Caso você não seja inscrito no canal, só apertar o botãozinho, inscreva-se aperta esse sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Tá bom? Pés paralelos à largura do quadril. Pés paralelos à largura do quadril. Vou sair com a perna direita para tocar a ponta dos dedos da mão esquerda. Perna direita, mão esquerda dessa forma. E um. Ok, mudou, perna esquerda, ponta dos dedos da mão direita Então vem, ó, dois, isso aí, mudou, perna esquerda, três, vamos lá E três, mais uma 4, vamos lá, isso aí. Você pode fazer esse movimento. Emílio, eu não estou conseguindo pegar esse movimento de pernas que você faz, sem problema. Então vamos lá. Não conseguiu pegar o movimento? Faz o seguinte: perna direita atrás e a mão esquerda à frente. Dessa forma, você vai chutar, chegar o mais próximo possível. Foi? É só isso daqui, ó. Vai fazer isso e chutou, tocou. Vamos fazer o contrário, perna esquerda atrás, mãozinha acima, chutou, pegou. Tem essas duas opções, se você quiser fazer em movimento é como eu estava fazendo.